Felipe adormece, sai do corpo com tranquilidade e encontra Gabriel ao lado de seu corpo físico. Que bom ver você aqui! exclama Felipe feliz. Vamos, temos pouco tempo. Quero lhe ajudar com Avelino. Hoje é um dia decisivo para ele. Vai haver uma grande festa. O carnaval fora de época? Exatamente. E hoje os líderes das trevas vão organizar as atividades de vampirização. Um dos vampiros de Avelino vai pedir ajuda para desencarná-lo, pois sente que vai perdê-lo. Felipe mal acredita no que ouve e pergunta. E eles podem fazer isso? Sozinhos não, mas o problema é que Avelino está muito envolvido por eles e alimenta pensamentos suicidas. Vamos, depois lhe explico tudo. Conclui Gabriel. Partem. Vão observar a reunião. Muitos suicídios nascem aqui, explica Gabriel. No futuro, estudaremos esse problema do ponto de vista dos encarnados, para tentar mostrar o quanto o caminho da alegria pode ser trágico. Por hora, vamos nos ocupar com Avelino. Felipe escuta tudo em silêncio não podem ser vistos pelos espíritos inferiores. O plano foi traçado, explica o obsessor de Avelino. Vamos providenciar uma semana de muitos aborrecimentos. Durante a festa, quando ele estiver totalmente bêbado, vou convencê-lo a se divertir, dirigindo em alta velocidade. Nesta hora, eu projeto em sua mente os aborrecimentos, — Sei que vou convencê-lo de que a vida não vale a pena. Em poucos segundos ele vai jogar o carro no poste e aí eu pego ele — conclui gargalhando. Após ouvir essa história, Felipe e Gabriel o saem. — Tudo isso é possível? — pergunta Felipe impressionado. — Sim, Felipe, o que no mundo se chama de diversão é muitas vezes autodestruição. O que faremos? Como vamos impedir isso? Eles são muitos, não podemos lutar contra eles. Nosso dever não é lutar contra ninguém. Vamos ajudar todos, inclusive a Evelino. Porém, a decisão final será dele. Se ele não nos ouvir, dificilmente escapará. Conclui, Gabriel. Como poderemos ajudá-lo? Ouça. Amanhã você deverá falar da vida espiritual para ele. Não se preocupe, pois vocês se aproximarão naturalmente. Uma coisa é muito importante. Fale da vida espiritual e da responsabilidade que temos em cuidar do corpo, vivendo em equilíbrio. Você fará isso? Indaga Gabriel com seriedade. Sim, mesmo que ele me chame de esquisito, prefiro isso a vê-los e destruir sem que eu, pelo menos, tente ajudá-lo. ''Providenciarei para que você se lembre de tudo. São duas e quinze. Vamos para a nossa aula. É importante auxiliar e se auxiliar.'' Conclui Gabriel. Entram. Sobem até o quarto andar. No último lance de escadas, Felipe sobe em silêncio, sentindo suas dores. Gabriel acompanha-o em silêncio. Às vezes é apenas isso que precisamos.'' De um amigo que, silenciosamente, nos acompanhe. Sentam. Os alunos do primeiro andar também estão em silêncio. A aula dos alunos do primeiro andar será no jardim do colégio. Haverá a observação de outra sociedade. Estudaremos a relação entre o Evangelho e as sociedades mais avançadas do que a Terra com nosso amigo Kair bar -Schutel. Ele é um dos maiores estudiosos do Evangelho no movimento espírita. Explica o professor José. A energia que Caibar transmite é intensa e vibrante. Sua presença nos enche de alegria. Cumprimenta a todos silenciosamente e pede que façamos um exercício espiritual que ampliemos nosso vínculo fluídico com o Cristo. Orienta que imaginemos o Cristo e que abramos o coração para dele recebermos energias curadoras. A sensação de paz é espetacular. Vou fazer isso sempre, pensa Felipe. Essa é nossa prece inicial. Sabemos que a Terra não é o único planeta habitado no universo. Atualmente, cientistas materialistas, os poucos que ainda existem, admitem essa realidade, ou, pelo menos, essa possibilidade. O objetivo de nossa aula é entender a relação entre a escala evolutiva dos mundos e a missão do Cristo na Terra. Iniciaremos com a observação de uma civilização mais avançada do que a nossa. Fala Caibar. A empolgação toma conta de todos. Observar a vida em um mundo evoluído. Vamos observar a vida em Saturno, um planeta mais evoluído do que a Terra, embora ainda não seja a representação de um mundo celeste. Utilizaremos este poderoso aparelho capaz de captar não apenas as características gerais do planeta, mas também as imagens do dia a dia de sua população. Diz Bar, apontando para um aparelho ao seu lado, que é um tipo de telescópio, acoplado a uma tela muito ampla. Em poucos instantes, ele começa a transmitir imagens de Saturno. O espanto é geral. Sua beleza é estonteante. A sociedade é organizada e bela. Não há miséria. As pessoas são serenas. Seus rostos expressam tranquilidade e confiança. Parecem não saber o que é violência, medo ou tristeza. Não há correria nem desordem. Vemos seus imensos laboratórios em que equipes conduzem experimentos com o objetivo de aprofundar a compreensão do universo. Em um deles, espíritos testam métodos de comunicação telepática com seres de diferentes sistemas solares. As escolas nada parecem com as nossas da Terra... Crianças meditam antes das aulas de ciências para obterem um melhor aprendizado. Todo o ensino é prático e tem um objetivo real de trazer algum bem à sociedade. As cenas são acompanhadas das explicações do professor. Após alguns minutos, a transmissão é encerrada. Kairbar indaga. Qual a relação entre o que observamos e a missão do Cristo na Terra? Não vejo nenhuma relação, afirma Astrobrito após observar o silêncio do grupo. Este é o problema do movimento espírita encarnado. Os espíritas encarnados, obviamente com raras exceções, não entendem que a missão de Jesus é a transformação social da Terra. De tanto repetirem o discurso da caridade, acostumaram-se a não refletir no significado mais profundo, no significado real da caridade. Vejamos o exemplo de Jesus. Quantas vezes o Mestre nos orientou, dizendo que a doação da esmola seria o suficiente para a transformação social profunda? Quantas vezes ele afirmou que apenas bastaria orar regularmente para alcançar o reino dos céus? Quantas vezes ele nos falou que bastaria a execução de um ritual para que estivéssemos aptos ao banquete dos eleitos? Mas Jesus não contou a parábola do Bom Samaritano como modelo da caridade? Indaga Romildo, visivelmente abalado com os comentários do professor. É verdade, a parábola do Bom Samaritano é o modelo da verdadeira caridade. Mas o que ela significa? O modelo da ação do bom samaritano não significa simplesmente que devemos, em um dado momento da vida, em um dia de boa vontade, amparar alguém para alcançar real evolução espiritual. O problema é que muitos querem interpretá-la assim. Basta uma vez ou outra fazer uma boa ação, como o bom samaritano, e, segundo pensam, tudo está resolvido. Obviamente, isso não é verdade. Os problemas humanos são muito mais profundos. Teria errado Jesus ao contar essa história? Penso que não. O erro, como muitas vezes acontece, está em sua interpretação. Vamos aprofundar essa compreensão. Primeiro, é preciso observar o que Jesus ensina. Quando os religiosos passam e não acolhem o irmão caído porque estavam ocupados, não é porque não praticassem o bem. Como religiosos formais, eles praticavam o bem apenas em determinados momentos, e não como uma regra da vida. O samaritano não era um religioso formal. Na verdade, era considerado não religioso, mas adotou o bem como regra de vida, e não como uma atividade a mais. Nisso está o grande equívoco do movimento espírita atual. Agem como religiosos formais, e não como cristãos. Vemos espíritas cristãos que atuam profissionalmente de maneira prejudicial para a sociedade e, no fim de semana, doam uma ou duas horas de seu tempo. Assim, pensam garantir sua entrada no reino dos céus. Como podem pensar assim? Eles pensam dessa forma porque se condicionaram a se enganarem desde antes da época do Cristo. Ser o bom samaritano não é apenas se doar em poucas horas durante a semana, é viver de tal forma que todos os dias, todos os minutos, estejamos contribuindo para a paz e para a melhoria social. Eis a missão de nosso mestre, tornar-nos grandes por sabermos servir sem limites ao próximo. Este é o modelo do samaritano. Todos estão espantados. Caridade para os participantes era atividade de fim de semana ou de fim de dia. E olhe lá. Durante a maior parte do tempo, era a luta do vale-tudo, sempre com as velhas desculpas das necessidades materiais. Eclésio levanta a mão e pergunta. Pensando assim, o espírita deveria, por exemplo, optar por um trabalho que gerasse mais bem social em vez de um que não contribuísse para a sociedade, mesmo que assim ganhasse menos? Não se pode servir a Deus e às riquezas, Responde Caibar com firmeza e continua. A missão geral dos espíritas é contribuir poderosamente para a transformação social e não se utilizar dos recursos que, muitas vezes, colocamos em suas mãos para se tornar mais um opressor dos simples, mais um explorador dos fracos, mais um líder religioso repleto de vaidade e ignorância. Não! Ao cristão verdadeiro cabe servir, servir sempre. Se for rico, se desenvolveu a inteligência, se herdou facilidades, que não se iluda. Austeras contas prestará a Deus. Não se engane com algumas ou muitas doações. Muito mais é esperado dele. Deve servir com a alma, com os recursos que tem e, acima de tudo, com o coração sem medidas de vaidade, sem falsa humildade. A vida corporal para quem crê no Cristo é um instante precioso para provar seu amor a Deus e para construir uma sociedade melhor. As análises petulantes, os discursos longos e vazios geram sempre as tristezas da decepção espiritual e, tantas vezes, a loucura por terem sustentado uma máscara tão falsa em favor de sua comodidade. As palavras de Caibar são fortes e verdadeiras. Como contestá-las? Não é a realidade dos participantes do curso a prova viva do que ele afirma? Após uma pausa, ele pergunta. Como sair disso? Como superar esse ciclo vicioso da falsa santidade, da aparente elevação... Da acomodação e da covardia doentia? Devoção real. Pensa Felipe. Nunca pensei que deveria ter direcionado minha vida ao ideal do Cristo. Achava que participar das atividades espíritas era suficiente. Fala Romildo. Não basta, diz Caibar. Obviamente, cada um deve ter sua ocupação profissional, mas o que eu coloco é o seguinte... Porque, dentro de sua área de vocação, o espírita não opta pela profissão em que pode melhor servir a sociedade. Porque não dá provas de desinteresse material, servindo mais e ganhando menos. Não se constrói uma sociedade harmônica apenas com pregações. É necessário trabalho árduo, abnegação, solidariedade. Vemos empresários que se dizem espíritas, porém do que diferem dos materialistas. Não teria algo errado com isso? Observamos médicos que não sabem o que é abnegação, que não se utilizam dos recursos espirituais em seu dia a dia, mas, por irem uma vez por semana ao centro espírita, dizem-se espíritas e acreditam estar cumprindo com suas missões. Será que estão? E a quem caberá transformar profundamente a sociedade atual? Aos ateus? Aos religiosos profissionais? Como atingiremos uma compreensão profunda do cristianismo vivendo como materialistas? Como serviremos a Deus priorizando o mamon? Nossas palavras não são simples condenação. Elas são um grave alerta. É possível transformar a Terra. Na verdade, a Terra se transformará de qualquer forma, mas... Como na parábola da festa de casamento, só poderá participar dessa transformação aqueles que tiverem vivido o sacrifício de melhorar o rudimundo da matéria densa. Ninguém usufruirá do que não cultivou. A hora é chegada em que novos servidores serão enviados, e aqueles que pensam enganar a Deus com suas belas desculpas, terão de, muito em breve, vivenciar desilusões profundas. Após um breve silêncio, propõe. Vamos nos organizar em duplas. Cada um auxiliará a regressão de memória do outro. Regridam para o momento do planejamento reencarnatório anterior ao seu primeiro contato com o cristianismo no mundo. — Não sei como fazer — diz Rivalina. — Você está aqui para aprender, minha amiga — é preciso que você pratique aqui. Em sua próxima encarnação, a regressão será a prática comum dos centros espíritas bem orientados. Instituiremos o estudo do planejamento reencarnatório para os trabalhadores de verdadeira boa vontade. O Cristo fez isso com todos os seus discípulos e com muitos outros que não o seguiram diretamente. O mestre revelava com naturalidade a missão dos indivíduos na Terra. Não parece óbvio que, quando se conhece a própria missão, é mais fácil cumpri-la? Kardec e Eurípides adotaram a mesma prática. Coragem, o medo descontrolado nos afasta de Deus. Eu vos auxiliarei com a técnica, mas será a sua vontade que impulsionará o seu colega de dupla a relembrar esse momento específico do passado. Explica o professor. Eclésio, para ajudar Rivalina, propõe que ela comece vivenciando a regressão, para depois realizá-la. Sob a orientação de Caibar, Eclésio e Astrobrito fazem uma prece silenciosa, Impõem as mãos sobre todos e mentalizam energias relaxantes, envolvendo seus colegas após alguns minutos de aplicação fluídica, Eclésio e Astrobrito captam as orientações telepáticas de Cairbar e as reproduzem. Respire fundo. Fala. Eclésio para a Rivalina. Respire fundo. Você está segura? Aqui você poderá revelar-se, pois todos lhe respeitam e desejam verdadeiramente lhe auxiliar. Ao ouvir essas palavras, que expressam a sinceridade de coração de Eclésio, Ivalina entra em um estado mais profundo de consciência, sorri e apenas responde. Está bem. Vamos agora lembrar sua programação reencarnatória. Continua Eclésio. Evalina concorda, acenando com a cabeça. Conte-me, como você estava antes de reencarnar para ter o primeiro contato com o cristianismo no mundo? Após alguns instantes de silêncio, Evalina fala. É lindo. O que você está vendo? Pergunta a Eclésio. Vejo uma imagem, a imagem do Cristo. Responde com emoção. Como essa imagem? Incentiva a Eclésio. É uma figura bela. Dizem-me que ele estará assim no período em que eu o encontrar. Quem lhe diz isso? Meu instrutor. É, ele é meu instrutor reencarnatório Como ele se chama? Astenor. O que ele lhe fala sobre a encarnação que você terá? Ele me explica que terei uma oportunidade única, apenas uma vez em muitos milênios, temos uma oportunidade como a que terei. Qual o seu objetivo para esta encarnação? Cristianizar-me, tornar-me cristã. Em que momento de sua encarnação você terá contato com o cristianismo? Estarei com 30 anos. Ah, estarei viúva. Meu esposo desencarnará de um acidente, poucos anos antes de eu conhecer o cristianismo. E como você deverá conhecer a mensagem de Jesus? Eu... eu o encontrarei com Jesus. Ele passará por minha cidade e eu conversarei com ele sobre minha tristeza e minha sensação de abandono. Nessa altura da regressão, Eclésio sente interesse em pedir que ela conte como foi o encontro com o Cristo. Captando os seus pensamentos, Cairbar concorda com a sua ideia. Avance no tempo, conte como foi seu encontro com Jesus no mundo material. Estou em casa, sentada e olhando o movimento pela janela. Estou triste. Nesse instante, Rivalina começa a chorar. Mas prossegue com seu relato. Sou viúva há dois anos. Não tenho filhos. Tenho fortuna, mas minha vida é solitária. Escuto o barulho da multidão agitada. Peço informações a meus empregados. O que estaria acontecendo? Judite explica que a cidade será visitada por um homem maravilhoso. Muitos dizem que ele é o enviado de Deus. — Tolice, penso. Mas Judite fala dele com tanto amor que me impressiono e pergunto. — Você o conhece? Ela responde. — Conheço seus ensinos e sei que ele curou minha prima há mais de um ano. Quando ele a curou, ela estava à beira da morte. Os sábios que a trataram nada conseguiram. A família já não tinha mais esperança. Essa história despertou meu interesse. Resolvi ir e observar de longe aquele novo mago. Vesti-me discretamente e fui para a entrada da cidade. Fiquei em um lugar alto para que pudesse vê-lo. Queria observar se ele faria algum milagre. Permiti que Judite me acompanhasse. Como foi seu encontro com Jesus? Pergunta a Eclésio. Eu estava na entrada da cidade viu o andando. Ele parou, olhou para mim e disse, Hoje verás a grandeza de meu pai. Muitas curas se realizarão. Mas não te esqueças, a principal cura é a cura da alma. Só o amor cura as feridas profundas, que muitas vezes se escondem em corpos saudáveis. Sinto um abalo intenso ao ouvir essas palavras. E o que aconteceu? Houve muitas curas. Você teve outro encontro com Jesus? Pergunta Eclésio, que tem por tarefa explorar o encontro de Rivalina com o cristianismo. Sim. Como foi? Estimula Eclésio. À noite, soube que ele estava na casa de um rico comerciante, meu conhecido. Resolvi ir vê-lo. Como foi esse encontro? A presença do Cristo é surpreendente. Em um momento, assemelha-se aos homens. Em instantes, conseguimos ver seus traços divinos. Quando silencia, é capaz de nos emocionar apenas com sua presença. Quando nos olha, sabemos que vê todos os nossos sentimentos e, ao mesmo tempo, nos sentimos aceitos e amados. Quando ele fala... É como se cantasse a melodia mais suave. Quando sorri, sentimos uma alegria infinita invadir nosso coração. Seu sorriso é capaz de nos fazer esquecer todas as dores. Quando consegui aproximar-me dele, perguntei como poderia vencer a tristeza de meu coração ao que ele respondeu, trazendo o seguinte ensinamento. O coração do ser humano deve pertencer ao Pai. Quando ele o entrega, sem pedidos e exigências, Deus o torna repleto de paz e de abundância. Quando o ser deseja primeiro provas e garantias, torna-se vítima das impurezas e das tristezas torturantes do medo e do desejo material. Somente a doação desprendida a Deus purifica o ser e o torna feliz. Ao ouvir isso, chorei, pois entendi a profundidade do que ele falava. Acima de tudo, senti a verdade de cada palavra que ouvia. O que aconteceu depois? Fui para casa, decidida a mudar plenamente. Você mudou? Não. Diz com voz dolorida. O que aconteceu? No dia seguinte, fui visitada pelos sacerdotes. E o que fez você mudar de opinião? Eles convenceram-me, convenceram-me a não mudar. Como? Falaram que os cristãos eram pobres miseráveis, que eu acabaria na miséria, que ninguém defenderia uma viúva cristã. E você, como reagiu? Eu temi. Não queria perder o que tinha. Sentia-me frágil. Após um longo silêncio, Rivalina afirma. Eu cedi, afastei a lembrança do Cristo, tornei-me uma servidora e uma grande doadora do templo. Não queria perder o que tinha, nem meu dinheiro, muito menos minha situação social respeitável. Ele, Jesus, me entenderá. Era o que eu pensava para acalmar minha consciência. Nesse instante, Eclésio é intuído a finalizar a regressão. Ivaline é despertada lentamente e orientada para que mantenha a lembrança integral de tudo o que falou. Todos precisamos aprender a aceitar nossos erros e buscar a verdade. Explica Cairbar. Como expressão artística, foi proposto que cada um pintasse um quadro, representando o seu primeiro encontro com o Cristo. A apresentação das experiências foi uma lição comovedora, com histórias belas e amargas. O Cristo nos ama e nós temos nos recusado a amá-lo ao longo dos séculos. Como prática o professor os orienta a acompanhar o embarque de alguns espíritas para um outro mundo. Não mais poderiam reengarnar no orbe terreno. Uma experiência difícil até para descrevermos. Momento chegará em que todos conheceremos com detalhes esse processo educativo.